Buraco para o outro mundo! Olá, aqui é g Walker, bem-vindos ao meu canal. Se são novos no canal, inscrevam-se. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de que eu gosto. Este vídeo é sobre o que vão dos conchos, um buraco gigante debaixo da água na Serra da Estrela. Vocês vão perceber mais daqui a nada. E eu fiz este vídeo para vocês também perceberem que em Portugal há muitos sítios lindos e muitos sítios únicos que nós ainda nem descobrimos, mas vamos descobrir juntos, ok? Então, até já! Estamos aqui agora na Lagoa Comprida, como podem ver isto tem uma espécie de mercado ali atrás, mas tipo, acho que é roupa e outras cenas assim aqui da zona e é uma caminhada de duas horas até o que vamos Conchos, duas horas e meia acho eu e de volta, vamos testar essa teoria e vamos começar, ok? do caminho, a vista continua a ser bonita, mas os pés já doem. Então, estamos aqui a ter uma discussão e o meu pai. Se vocês tivessem uns um sapatos assim de 400€, euros, de marca, faziam isto? Eu sei, a primeira coisa é dizer que eu sou estúpido de ar, é verdade, mas, mas, eram os únicos sapatos que eu tinha e juro que eu não sabia como é que vinha para cá. Acho que é sempre os tênis em casa. Vocês faziam na é mesma comentei Comentem aí embaixo se faziam, ou se eu sou só um grande urso. E agora é para onde? Como diz o meu pai. Pá, vamos para a direita, eu sinceramente não faço ideia, mas bora. Bem, não há maneira fácil de fazer isto. Perdemos-nos, já nos perdemos. Basicamente foi o que aconteceu e. embora, pá! E basicamente agora estamos a voltar àquele caminho onde estavam as pedras, ao ou outro sítio. Afinal, devíamos ter escolhido as pedras, vamos voltar para lá. Até já! What? O que é isto? Um buraco para outro mundo? Como é que viemos aqui parar? Vais descobrir já, é? Yeah? Bem, a Bitlockers, depois de uma hora e meia já a fazer o caminho, claramente mal, ok? Não precisam... Já sei, já sei, perdemos. Uh, agora vamos a fazer o caminho certo. Parece que o caminho é muito mais fácil, não há tantas pedras. Epá, seja o que vos quiser. Aqui é uma seca do caraças, não vou mentir. Menos daqui é nada, nada, daqui é um minuto vamos já ter ali ao covão dos conchos ok? Fiquem ligados! Oh, aí está aí o covão dos conchos, aí está aí aquele buraco um buraco para o outro mundo, vamos ver estamos a conseguir ouvir a ribeira estamos perto finalmente do covão dos conchos estamos aqui ao sítio e como podem ver não há aqui buraco nenhum vamos ver o que é que se passa bem, afinal está aqui um caminho Quase secreto, não dá para ver nada, mas é por aqui. Bora! Aqui é a barragem. Afinal, isto é do outro lado. Bem, habitórios, estão a ver como já estava demasiado fácil e parecia que não havia buraco. Afinal, há buraco, mas temos que passar por isto, basicamente. Mas é subir e está do outro lado. Então, é, bora! mesmo a chegar ao covão dos conchos e um buraco para o fim do mundo tem que ficar no fim do mundo oh meu Deus Buraco para o outro mundo! <risos> o pai diz que estava em uma maçã por alguma razão. Olha, boa! Então já temos comida! Uh, epá, yeah, conseguimos chegar aqui finalmente ao Cuvão dos Conchos. Há uma hora e meia a pé, basicamente. É o um caminho perfeito que está para fazer. Há algumas pedras, mas qualquer pessoa pode fazer. Cuvão dos Conchos. Esse é o nome, é? Yeah? É um buraco do outro mundo. Epá, na verdade, é um túnel que foi feito em 1950, e qualquer coisa com um quilômetro e meio de profundidade, as águas aqui vão todas ter a Lagoa Comprida, o objetivo é mesmo esse, é escoar aqui este lago para... Uh, para a Lagoa Comprida e tem 40 metros de... de largura, por isso eu acho que há lá uma pessoa, mas é melhor não tentar, fica para a próxima. É um sítio lindo, pá, foi um túnel feito pelo homem, não saber como é que fizeram isto, mas o resultado é mesmo, há uma coisa de outro mundo. Eu aconselho vivamente, ok? Fiquem lá! Bitwalkers!